E a gente está falando de dicas rápidas aqui no que de Marketing, agora é a vez do Instagram. Roda a vinheta, Malcolina, vamos nessa! Olá, eu sou o Bruno Pérez, você está no Guia de Marketing e a gente está na fase de dicas rápidas. Videozinho rápido, 5 dicas, já falamos de Facebook no vídeo anterior. Se você quer ver todo o material que a gente já falou do Guia de Marketing, clica aqui nos cardzinhos, clica nos links aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu comentário e bora falar de Instagram. Dica 1. Um. Faça stories, se conecte com o seu público e ó, use hashtags, porque as hashtags estão agregando assuntos referentes. Então se você está falando depois de marketing, usa hashtag marketing, hashtag loja de sapato, hashtag seu serviço que você faz, porque várias pessoas vão chegar até ali. O Instagram funciona à base de hashtags, são assim que as pessoas e assuntos se conectam, também no stories. 2. Tenha um perfil com as informações precisas sobre o que você faz. Vai ali, edita exatamente. Ah, tem uma loja assim, assim, assado. Meu projeto vende isso, isso e aquilo, entre em contato. Lembra nos vídeos que eu expliquei como transformar sua conta em uma conta corporativa? Você pode colocar o seu contato de telefone, o seu e-mail. Eu tenho vários clientes e vários alunos que vendem roupas e várias coisas pelo Facebook apenas, não tem nem site. Então deixe bem descrito ali tudo que você faz. E uma dica: você às vezes não tem o enter e o return, né? Então você começa a editar, clica aqui para trocar para número ou para letra maiúscula e volta, vai aparecer ali o Enter. Use emojis, coloque um link na sua biografia, mas faça uma descrição bacana com as informações sobre o seu produto e os seus diferenciais. Não vai fazer algo longo, mas algo objetivo. 3. Não estou falando para você sair seguindo O Planeta. Mas através das hashtags que são referência no seu nicho, no seu mercado, você pode encontrar potenciais consumidores, clientes, interagir no perfil deles, segui-los para ver se eles vão seguir de volta. Não precisa virar uma máquina, mas isso vai ajudar você a encontrar potenciais clientes, parceiros e uma série de coisas. Então vá nas hashtags, vá nos seus potenciais aí, é, concorrentes e dá uma olhada no que as pessoas estão conversando nesses assuntos, nesses nichos, nesses meios. 4. And... Assim como eu falei também no Facebook, sempre que você fizer vídeos no Instagram, inclusive pro Stories, tenta colocar legenda, porque as pessoas não vão ter sempre disponibilidade de ouvir o seu áudio, às vezes elas não estão em casa. Todo mundo está no celular hoje e as redes sociais são cada vez mais acessadas pelo celular. Então, legenda, descrição, explica bem o que está fazendo, cara. 5. faça mais lives, faça mais stories, interaja com as pessoas, usa os emoticons, peça para elas ligarem o som, fala onde você está, marca sua localização, interaja, é uma rede social, para de ser um robô, certo? Essas foram dicas rápidas do seu Instagram para você começar a gerar conteúdo, para você utilizar o máximo da ferramenta. A ideia é falar rápido mesmo. Se você quer ver com mais calma tudo que eu falei expliquei sobre o Instagram, clica aqui nos cards, vai lá que tem 3, 4 vídeos só de Instagram. Eu sou o Bruno Pérez, obrigado por ter chegado até aqui. Espero te ver mais em mais vídeos. Clica no sininho, clique em se inscrever, clica no joinha e é nóis, valeu, beijo, tchau!